Você já imaginou, ao menos uma vez só, Morreria sem valor, Se fosse o escravo de Jó. Mas você já imaginou, ao menos uma vez só, Morreria sem valor. Se fosse escravo de Jó Escravo de Jó não jogaram Caxangá Porque Deus e o Diabo decidiram jogar x 3 O Diabo perdeu mais uma vez Perdeu mais uma vez, já é freguês. Escravo de Jó, não jogaram Caxangá. Porque Deus e o diabo decidiram jogar chatriz. O diabo já é pregês. Perdeu mais uma vez. Você já imaginou?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 escravos de Jó não jogaram caxangá porque Deus e o diabo decidiram jogar 3. o diabo já é preguês, perdeu mais uma vez escravos de Jó não jogaram caxangá porque Deus e o diabo decidiram jogar 3. O diabo já é pretens, Perdeu mais uma vez Pra Deus provar que ele é superior Escravo de Jó morreu Sem nenhum valor Pra Deus provar que ele é superior Escravo de Jó morreu Sem nenhum valor Deus matou os filhos dos egípcios, egípcia, choro, mas Deus não tem nada com isso. Deus matou os filhos dos egípcios, egípcia, chorou, mas Deus não tem nada com isso. Escravo de Jó não jogaram caxangá porque Deus e o diabo decidiram jogar xadrez. O diabo já é predês, perdeu mais uma vez Escravos e Jó não jogaram cachangar Porque Deus e o diabo decidiram jogar já três O diabo já é predês, perdeu mais uma vez